Bom dia! Agora são 10h43. Tô trabalhando. Trabalhar que é o que eu faço todos os dias. E foi o horário que deu para começar. De manhã eu tava tentando dar pé das coisas. E agora acabei de sair da reunião, a gente tem reunião todos os dias no trabalho. Então agora está tudo fluindo. Já consegui. Vou organizar, vou terminar de organizar agora as entregas da, do resto da semana do trabalho. Eu organizo no um calendário, que é mais fácil, eu gosto de ver no calendário a semana, do que ver por dia na planilha que a gente tem. Então, eu acho que fica mais visual. <risos> Era pra ser um vlog da semana. Mas eu tô sem o apoio do celular, então meu celular tá super alto. E vai ser aqui mesmo, porque eu não tenho tempo. Era pra ser o vlog da semana, não deu. Não consegui gravar. Não, sei, não lembrava nem meu nome até hoje. Hoje é quinta-feira já, então vamos de vlog do final de semana de novo. Do weekend vlog aí de novo. E semana que vem eu começo certinho, porque segunda-feira é feriado. Então vai dar tudo certo. Tô passando café, o combustível do ser humano. E tem muito trabalho, então eu tô na correria, eu parei para almoçar, correndo, voltei, entreguei umas coisas que eu tinha que entregar para aprovação. Tô passando café para quando tiver aprovação, eu continuar lá. Então, fazendo tudo junto, misturado, tudo ao mesmo tempo, tá assim. Incrível, eu tô com o blusão e o roupão por cima porque eu fiquei com frio, o meu aquário é muito gelado, muito gelado, então eu tô sempre com esse roupão por cima das roupas e aí se eu tiver reunião é só abaixo, eu já tô com a roupa bonitinha e no final eu puxo ele de volta porque eu não sou obrigada. Passar mais álcool, não? e voltar a trabalhar. E pessoal, hoje é domingo, é uma e meia agora, 1h33, para ser bem exato, e estou aqui já com tudo montado para gravar o vídeo da Unbox. Vocês lembram que eu recebi ela na quinta? Não deu, infelizmente, não consegui. Gravar, sexta-feira, meio-dia. Foi um caos, não consegui gravar nem vlog, nada. Ontem, sábado. olha, me babar. Fui. Eu vou fazendo minha maquiagem pra gravar enquanto eu falo com vocês. Fazendo dois últimos ao tempo. <risos> um, ontem, sábado. Eu fui pra casa da minha sogra. Então, nós fomos lá visitar ela. E aí, quando a gente vai pra lá... Assim, eu não faço mais nada do meu dia. Eu fico muito cansada. Eu acho que eu desacostumei com, essa, com esse rolê de quarentena e tudo mais. Que quarentena, que era pra ser 40 dias, já virou dois anos. Mas tudo bem. Uh, a gente vai pra lá e a gente fica com ela. Então, o dia em si não rende. Mas, agora a gente faz render. E tem o feriado ainda pra... Adiantar a vida, aproveitar para fazer tudo que eu não fiz. E eu estou usando a câmera como espelho. Estou ficando craque nisso porque é a vida. E hoje, como eu vou gravar dois vídeos só de rosto e o resto é o vídeo de unha, eu vou fazer só uma make bem de bolas. Não vou fazer nenhum olho mais elaborado, nada disso. Na real, eu podia aproveitar já pra fazer um conteúdo do Instagram. Pensar sobre. Daí eu aumento um pouco a make. Mas eu vou ler. Eu tenho que fazer isso hoje, não pode passar de hoje. Tem que lavar meus pincéis. Eu contei lá nos stories. Meus pincéis mofaram todinhos, então eu esqueci eles dentro do banheiro, no, na pia embaixo, sabe? E aí eles mofaram todinhos, todinhos, todinhos, não sobrou nenhum. Quer dizer, sobrou um, que é o dessa paleta aqui, que ele fica dentro da paleta mesmo. Então ele tá podre também, tem que ser lavado. E ele tá inteiro rosa, que é o que eu tenho usado. E vou seguir usando, mas hoje eu não vou usar rosa. Vou usar... Marronzinho. Um de olhos, foi. Vou passar só. Meu hidratante labial. É isso. Acabei de gravar o vídeo da Glambox. Já gravei os stories também. Para aproveitar. Que eu tô montada e já deixar tudo pronto. Então agora eu vou passar os vídeos da câmera e do celular pro computador. E aí eu vou gravar vídeo de unha. E escrever o roteiro do vídeo que eu vou gravar amanhã. Que é o vídeo de um ano da Glambox de fato. Eu quero deixar uma caixinha lá no Instagram também. Perguntando pro pessoal que, que, quais são as dúvidas deles sobre a Glambox. O que, que eles querem saber, o que, que seria interessante. Então se tu não me segue no Instagram, segue. Porque lá eu sempre tento, eu dou uma interagida, faço umas perguntas, que é o que me guia na hora de fazer os vídeos. E eu acabo tirando algumas dúvidas também. Então, seria bem legal te ter por lá também. E é isso. Então agora vamos lá. E depois tem que tirar tudo isso e lavar os pincéis, que eu não lavei ainda. Bom dia, vlog! Hoje é segunda-feira, tô perdida. Uh, hoje é feriado, então. Obrigada Jesus. Eu não vou trabalhar. E vocês estão tendo um spoiler aqui do vídeo que eu vou gravar, que é um ano de assinatura da Glambox. Então minhas caixinhas estão todas aqui. Ontem faltou luz, então eu não gravei nada para vocês. No caso, né? Eu consegui gravar os vídeos hoje de gravar. Quando eu tava terminando de editar, faltou luz. Então consegui terminar de editar hoje de manhã, postei, já tem vídeo novo aqui no canal. E agora eu vou gravar isso aqui também. Fazer, né? Aquela make básica de sempre. Porque ninguém merece assistir o vídeo com a minha olheira. Assim, eu não tenho problema com a minha pele, nem com olheiras, nem nada. Hoje a janela tá aberta também. E. Mas eu sei que é mais agradável e tal, que incomoda algumas pessoas. Por isso que. Eu me maquio e eu arrumo, parece que a gente também tá meio suja, peraí. Hum, tá. Um, por isso que eu me maquio, mas por mim, eu gravava sem assim, make mesmo. Às vezes até eu fico com um pouco de preguiça porque eu tenho que me maquiar pra, pra, pra gravar e tal. Mas eu entendo também que eu quero que isso seja uma fonte de renda. Então eu preciso estar apresentável até pras marcas. E eu tava pensando ontem, como não tinha luz, né? Não tinha mais nada para fazer. Tava pensando. Que nome dar pros vlogs e que dia publicar. Porque segunda-feira eu já tenho. Segunda, quarta, quarta e sexta eu já posto o vídeo. Segunda e sexta normalmente são vídeos de conteúdo, e quartas são shorts, que são os vídeos de unha rapidinhos, que eu sei que todo mundo tá amando, porque eu vejo pelos números. Então, eu tava pensando que dia postar os vlogs e se substituir algum vídeo desses desse dias da semana pelos vlogs, e eu decidi postar na quinta-feira, então o um vlog ser um vídeo extra do canal. E ser realmente uma série de vídeos do canal. Eu pensei em chamar de vlog de quinta. Porque, na época, eu não sou nenhuma vlogger maravilhosa. Eu estou aprendendo e pegando a prática. E segundo, que ele vai ser postado na quinta. Então, ficaria um trocadilho engraçadinho. E seria um nome também pra eu não precisar ficar me batendo toda semana pensar num nome novo pra cada vlog. Eu só boto ali que é o vlog de quinta episódio, X. E um pouquinho do que vai ter no vídeo de fato. Pode ser? Vou só botar a tiara na minha cabeça pra não ficar mexendo muito no cabelo. Ok, acabou de novo. E... Aí eu vou gravar. Então, tô abaixada porque se eu ficar reta me corta. Uh, eu tô no banheiro, já são 9h22 da noite. Eu vou tomar meu banho e me ajeitar pra deitar, porque eu tô louca de cansada. Tudo que eu não fiz semana passada eu botei pra fazer hoje. que não foi muito inteligente, porque eu já tô podre. Deixei o vídeo dessa semana. Salvando enquanto eu tomo meu banho, lavo o cabelo, faço tudo que eu tenho pra fazer O Pet está em live, por isso que eu não posso falar lá no quarto E provavelmente vocês vão ouvir a voz dele de fundo E... Tô testando aquela linha que eu falei pra vocês, tá aqui na minha pia É a da Skin Soul A linha de face deles Eu tô gostando bastante, os produtos são bem gostosos de usar E deixam realmente a pele bem limpinha mas eles limpam pra caramba. Então, quem tem pele sensível, talvez não curta muito, porque resseca bastante. Eu tenho pele oleosa, então eu uso eles, depois eu passo um hidratante e tá tudo certo. Acho que é isso. E... Não gravei hoje durante o dia, porque como eu falei, deixei tudo para fazer hoje. Então, eu fiz 85 mil coisas hoje, além de trabalhar. Então, foi bem puxado. E espero que amanhã eu consiga gravar mais. Mas, vamos ver ao longo do dia. Nossa, tem uma coisa no meu olho que tá me incomodando. Jesus amado. E é isso. Até daqui a pouco. E yeah. Hoje é quarta quarta-feira são 10 para as quatro, e tô aqui de volta ao suco verde, a gente tomava no apartamento todo dia, e aí a gente parou quando veio para cá, então, a gente tomou acho que algumas vezes só, e depois parou. E agora, comprei as coisas para voltar a fazer, para voltar para o eixo. Mas eu amo suco verde, prefiro mil vezes comer, tomar suco verde todo dia do que comer a folha da couve de verdade, sabe? Então, tá aqui. Eu boto uma folha de couve, uma folha grande, né? Uh, uma banana média e uma maçã pequena, daquelas maçãs tipo, de personagem que vende no mercado. E um pouquinho de canela, uma colher de sobremesa, aquela pequenininha de canela. Quando tem chia, eu boto chia. E bato no, no liquidificador com água gelada. Se eu não me engano, eu boto 500 ml de água gelada pelo medidor do liquidificador e dá dois copos. Desse grande, cheio, até bem na bordinha. Daí eu tomo e, eu e o Ibeca, a gente toma todos os dias. Ou vai começar a tomar todos os dias a partir de hoje. Mas eu acho muito gostoso, eu adoro esse suco. E ele, quando volta bota a chia, principalmente, ele enche, sabe? Então tu não sente tanta fome também. E já tem tudo do dia em um copo. Que é maravilhoso. Hoje é dia. 24! E eu lavei os pincéis. Semanas depois, meses, talvez um mês. Mas estão aqui lavados, secando numa toalha, pra ver se ficam bons. Lavei com detergente neutro e passei um pouquinho de vinagre branco neles também, pra ver se eles ficam. Pelo menos maciozinhos. Então vamos ver se salva. Se não, perdi os pincéis. Hoje eu tô de trança. Trança embutida. É, tá? E vou arrumar o almoço, que eu tô com fome. Meu pai trouxe de novo. Tá aqui a sacola de sempre. Então vou arrumar agora. aí é. Hoje ficou tão bonitinho que merece um take. Até meu potinho, coitadinho, ficou tão bonitinho. É alface, tomatinho e cereja e couve crua. O Beto Costa de couve crua. Não entendo. Arroz normal, porpeta, não sei outro nome. Almôndega, talvez. Moranga e feijão. Eu não tenho almôndega por Porque eu não sou muito fã de carne moída. E nem de carne no geral. Então, quando eu posso não comer, eu não como. Tô aqui lindíssima. Preparando minha pele. Acabei de passar o timer, O. Da, da Skin Soul. E, mas antes. Vou. Limpar as compras, eu comprei sorvete. Eu amo sorvete, eu tava de saudade. Porque antes, quando sempre que a gente ia no shopping, a gente comia casquinha do McDonald's. Agora não dá mais, porque tem que ficar de máscara dentro do shopping. Então, comprei sorvete. Vamos limpar. Arrumar o sorvete pra gente comer. E aí eu vou gravar, terminar de arrumar minha pele e tudo pra gravar. Mas isso vai ficar no próximo vlog, eu vou a encerrar esse vlog por aqui. Então se tu gostou, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!